Então, chegou a hora de ir agora na piscina Então, esse é o meu leque, Não sei se vocês vão conseguir Não, nada a ver, irmão esse é Isso por... aí vou... Mas depois quando eu vou chegar lá eu mostro pra vocês Mas a senhora já está aí Ui! E dia esse sol Acho que sim. chapéu Mas também não vou deixar na piscina né? E é isso Mas, bora, bora Tá muito sol, sol, sol nem meti nada na pele, Ó, minha pele tá tão seca, seca, seca. Mas enfim. Se eu chegar lá, volto com vocês. Bora, bora, bora. Bora. Aham, uh -huh. sei. Agora estamos à espera de mais alguém como eu, conosco e E agora, bom, estamos aqui fora, né? Vamos entrar todos juntos. Então, como a casa minha é nossa, né? Condomínio não é nosso, temos que esperar a outra, a outra, a outras pessoas chegarem para nós. entrarmos já de uma vez. Hum, para que isso aqui é o condomínio? Ok. Atrás disso aqui tem a piscina. Mas é isso. É isso. Tudo bom? Enfim. Daqui a pouco chega. O meu look tá bem a bem atômio. Não tem o que falar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Se <risos> daqui a pouco. Acabamos de chegar agora e. A cena está bem aqui na minha frente. <risos> Ai, gente, como é que nós somos. Ó, invadimos o condomínio alheio. Enfim, até é que eu posso mostrar para vocês o meu look? Like? Não, sei, não sei se vocês querem me ver <risos> Mas enfim, uh, tá aí. A cena está bem ali. Vou mostrar para vocês. Tá aí. Mas depois mostro para vocês com mais calma e tudo mais. Nós estamos aqui nesses lados, ah, porque é que eu que nem preciso comer e não pode comer a lá da piscina, né? Como sempre. Enfim, assim que eu vou entrar lá mostro para vocês. Olá, meu Isso, meu Olá, meu a piscina tá aqui. Olha. já está aqui com o meu telefone E agora vou entrar na... Quem está com o meu óculos? Olha, ah! É a Raquel, é a Renata Ok, e o outro menino está onde? Ah, está ele Ok, pessoal Acho que não vou poder vou Tirar uma selfiezinha daqui E... Não pode... É, é, é. Então, olha, calma aí Olha lá, eu tô aqui, tá aqui. <risos> eu não sei nada, mas enfim, tá aqui, eu tô aqui, eu sei. Uh, continua com o celular? Daqui? Casa <risos> absolutamente nada, mas enfim, como é que vocês estão aí? A gente olha, olha vou tripé. Mas enfim, tá aqui, e é isso. Não tenho como meter na água porque eu não tenho uma GoPro pro. Eu vou ter que olhar para ver água. Mas é isso. Vou posar aí para vocês. Meu comentário é que eu vou, mas. Vou meter aí É isso Fiquem só aí Vocês vão assistir de longe Não se preocupem vão assistir de longe É fácil ah, Bem fácil Toma aí É isso eu não consigo sair da ponta, de uma ponta para outra, mas se Deus quiser, eu vou na aula de natação, porque eu não sei nadar. Vou tentar sair daqui Não, a luz. Um, dois, três, Oh, my God. Ficamos por aqui, ficamos por aqui e é isso. Vai na unha que assistência está a brincar. Mas precisa dizer bastante, bastante, bastante. de aprender a nadar. E tudo mais e na escola também, né? Até se aula não é escola, aula de natação. E é isso. Daqui a pouco, eu volto com vocês ou vou com vocês até aí ao fundo. Uhul. Essa piscina tem uma profundidade de 1,40m e, e eu tenho 1,56m tem um metro e cinquenta e seis então é por isso que eu tenho um pé né tenho um pé na piscina mas é isso oh. deixa eu fechar o tripé e esticar mais pra você ai tô estou com medo estou com medo mas é isso uh, uh, uh. vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos uh, sai de lá até aqui é distante Ai, meu. Sei que um dia também teria uma casa com a piscina. Então não será necessário que a piscina na entrada, não sei o que. Mas é isso. A vida que segue? Deus no comando. você daqui a pouco eu volto a falar com vocês, tá? Não posso arriscar o meu telefone e o braço tá... Não posso arriscar. Mas é isso. Wait. Daqui a pouco eu volto a falar com vocês Mais um mergulho Um, dois, três Esse mergulho será com vocês Um, dois, três já. É isso Bye, bye Daqui a pouco eu volto a falar com vocês Até breve Three, two, one. Acabei de sair da piscina Agora estamos aí a comer. Daqui a pouco eu volto, ai! Daqui a pouco eu volto. Enfim, hoje meu cabelo vai estar o máximo. Mas enfim, bem carraçosa da vida. E é comida que sai. Vou comer. Então, pessoal, já saí da piscina, já fui me trocar. Bom, eu a mesma roupa, né? Só que no fundo aqui também tá uma outra blusa. O vestido. a mesma roupa que eu cheguei Só que agora vocês devem estar me ver aí bem branca, branca, branca Porque... Tô de cloro Ai, aproveito tanto esse friado Mas enfim, não sei o que é bem a minha cabeça O meu cabelo até Porque até elas estão molhadas, simplesmente isso Mas enfim Trouxe aqui as crianças na brincoteca Porque elas estavam muito chata Queriam entrar mais na piscina Então eles trouxeram aqui brincar Elas estão aí... Estão aqui elas. É isso. Sou das crianças mesmo. Mas enfim. E também trouxe algumas bolachinhas. Não sou boba, não. Estou aqui as crianças. Vou aproveitar e acabar de assistir o meu, meu filme comendo algumas bolachinhas. está aqui no guardanapo. Não sei se é eu comer, mas enfim. tá mosquito. É isso. E vou, vou aqui atualizando outras coisas para vocês. Tá? Esperem só. O traficante é cagão, sem exceção. Então pessoal, já cheguei aqui em casa. Como vocês estão a ver, já toquei de roupa e já tipo, já fiz a higiene, já tirei o cloro do corpo. E também vim aqui para me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uh, se gostou deixa o seu like, comenta, compartilha. Que isso vai me ajudar bastante, bastante mesmo. E muito obrigada para você que assistiu desde o princípio até o fim. Espero que vocês voltem a assistir os meus vídeos novamente. E também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. No Instagram e no app vizinho. E é isso. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.